Tchau, você saberia dizer esta frase aqui em italiano? O ano que vem pretendo ir à Itália. Como você diria essa frase em italiano? É possível que alguns de vocês tenham dito algo do tipo Il próximo ano pretendo andare in Italia ou pretendo de andare in Italia, Certo? E se eu te disser que não é assim que se diz? Que no italiano, pretender fazer alguma coisa, né? Ter a intenção de fazer alguma coisa, não se diz pretendo. Quer saber como dizer? Então, fica aqui que eu vou te ensinar agora. O verbo pretender em italiano, ele não tem o mesmo sentido do pretender, no português pretendere, tem o sentido de exigir algo, de, de reclamar, de reivindicar alguma coisa. Por exemplo, pretendo o risarcimento dos danos. Pretendo o risarcimento dos danos. Ou esta é só a minha opinião, não pretendo de convincerti, ah? Eh? Esta é só a minha opinião, não pretendo de convincerti, ou, pretendiamo, pretendiamo noi, no? pretendiamo que i nostri diritti vengano rispettati. Ou, porque che pretende di dare a tutti? Porque que pretende tu di dare ordine a tutti? Por outro lado, com o sentido de, como conhecemos no português, né? Pretender fazer alguma coisa, ou seja, ter intenção de fazer alguma coisa. O verbo no italiano é o entendere, entendere. Então, por exemplo, uh, intendo studiare in Italia. Intendo studiare in Italia significa, né, che io tenho a intenção di studiare na Italia. Ou, intendiamo andare al mare uh, questo pomeriggio. Intendiamo andare al mare questo pomeriggio. Ou então, che intendi fare durante le ferie? che intendi fare, no caso, io estou perguntando a você, né? Tu entende, quem entende fare uh, durante le férias? Portanto, pretendere significa exigir e entendere significa pretender, ter a intenção de. Agora que você já sabe, como ficaria aquela frase inicial? É, o ano que vem, pretendo ir à Itália. Isso mesmo, il prossimo ano, entendo, andar em Itália. Se vocês prestaram atenção nos exemplos, logo após, entendere, no io entendo, vem em seguida outro verbo, não vem nenhuma outra, ou uma preposição, não vem nada disso, vem diretamente o outro verbo, entendo estudar. entendo andare, e assim por diante. Pretendere, nós vimos que tem pretendiamo che... Pretendo ir, pretendo ir com artigo e assim por diante. Esses dois verbos não possuem somente esses dois significados. Tem outras, outros contextos em que eles podem ser usados com outros significados também. Porém, quando você quer dizer que você tem a intenção de fazer algo, lembre-se, usa-se o verbo entendere. Não? Eu entendo tu intendi, lui o lei intende, noi intendiamo, voi intendete e loro intendono. Quando você quer dizer que você exige alguma coisa, você usa o verbo pretendere. Io pretendo, tu pretendi, lui o lei pretende, noi pretendiamo, voi pretendete e loro pretendono. Pretendere, esigir, intendere, pretendere. Ter a intenção de. Ficou claro o conceito, a definição, a diferença entre esses dois verbos? Você conseguiria formar uma frase com cada um deles? Aguardo suas frases aqui nos comentários e te veremos na próxima lezione.